Olá, sejam bem-vindos a mais um Bem Responde. Yeah! <risos> Eu não quis lembrar pra ver se todo mundo sempre sabia desse Eu sabia que tinha algo, né? Muito bem, a primeira pergunta vai pro Griff Pergunta do Moite. Vimos ano passado muita gente pedindo Que você e o Mido jogassem no CBLOL Nem que fosse um jogo Vocês acham que tem nível para o CBLOL? E se fosse subir, você gostaria de subir Caso a pen já tivesse classificada E fosse só um jogo for fã Ou preferiria subir por mérito? Em, em relação a, a se eu tenho nível ou não eu Acredito que sim, eu tenho nível Mas se eu entrasse agora Eu ainda não acho que eu ia entrar no, no que eu consigo chegar Sabe, no meu potencial 100%. Acho que eu estaria ainda no nível onde eu não conseguiria me destacar tanto nas partidas, mas assim que eu, tipo, evoluir um pouquinho mais, eu sei que eu vou me destacar na maioria das partidas quando eu entrar. Qual foi o resto da pergunta mesmo? Essa resta da pergunta é muito óbvia a resposta, mas se você preferiria subir quando a PEN já tivesse classificada e bem na tabela ou subir por mérito? Ah, subir por mérito, com certeza. Tem, tem como não. Pro Delta, a pergunta é do Thiago... Não, do Taigo. É, primeiro, gostaria de parabenizar pela estreia, mandaram demais e mandaram mesmo. Em segundo, gostaria de saber como está a adaptação com o novo AD e como, é esse, como que esse meta de suporte te agrada. Os champions te agradam ou você não curte tanto? Então, primeiro, eu queria agradecer o apoio da torcida. Tipo, mesmo a gente não ter saído 2-0 foi muito da hora, o jeito que todo mundo falou. Tanto na minha live, tanto me mandando mensagem. Sobre adaptação com o novo AD, Meio que já conheci o Griff, apesar da gente nunca ter jogado junto. E como nós dois, a gente tem muita vontade de querer ganhar. Tá sendo bem fácil adaptar. Porque sempre que um passa um feedback pro outro. A gente consegue lidar com isso muito fácil. A gente tá meio que na mesma página. Porque a gente quer o mesmo objetivo, é ganhar. E sobre o meta. Eu gosto muito do meta, porque... Tá bem variado. Tem como jogar deste suporte de engage, como um suporte mais pra trás, mais tranquilo, que nem TK, Brown, dá pra jogar de real, Leona. Eu meio que gosto de jogar com tudo, tá ligado? Não tenho nenhum, nenhum gosto específico, desde peel, sei lá. Quando a gente tá jogando contra, contra algum TK blind, alguma coisa assim, dá pra jogar de peel, eu também gosto. Dá pra jogar de trash. Então eu sinto que eu consigo me adaptar muito fácil aos, aos patches e e aos metas. Eu conversei com o Lucy nesse, no Jupe Squad que a gente gravou e ele acha que o meta tá shiftando um pouco pra Enchanter. Karma, Lulu, você concorda? Concordo. Principalmente por conta das mudanças que tá tendo... Tipo, a última mudança que ajudou muito nisso foi a mudança na Runa, na Rift of Blades. E isso fez o EZ ficar um pouco mais forte. E pro EZ tá forte, a Karma já sobe e outros Enchanters sobe também. Eu, eu, eu não consigo ver Kog e Lulu perdendo solo que. Eu acho que se, enquanto os dois estão juntos... Sim. Não pega, Cada fazer. um pega um item <risos> dois, <risos> que eu... fica muito chato. O mundo deveria existir. <risos> Griffin Pergunta pra você do Slash, o Grifo tá <risos> que responde então, é quem re... responde a quem Não é só no que responde. <risos> não, tá em alta tá É... <risos> Como é jogar na mesma organização do lendário BRTT? Isso influencia psicologicamente de alguma forma? Já conseguiu umas dicas com ele? Espero que possam trazer o título esse split, boa sorte nos próximos é... jogos. É... <risos> com certeza espero também trazer. <risos> todo mundo vai se dedicar pra trazer. Como eu já mencionei algumas vezes, uh, o, a primeira vez que eu assisti um campeonato competitivo, foi uma final, que o Kami tava presente ainda, contra a CNB, né, que vocês ganharam de 3 a 2 e o BRT teve a The na época, e eu não entendia muito do jogo, na verdade eu era, tipo, level 10, 15, só que eu me apaixonei ali, eu jogava já de Varus, na verdade jogava de Varus e Ash, e aí eu falei caramba, esse cara joga DLC, ele joga muito bem, eu quero ser igual a esse cara, então, tipo, pra mim tá aqui hoje, você reserva dele, assim, é, e dividir entre a sua posição com ele, né, é um negócio divertido, sabe, engraçado, é onde a vida pode te levar, né, e eu fico bem feliz, na verdade, de, de poder estar aqui na mesma época que ele. Cara, algumas dicas... Não, não chega, a gente já só trocou pouca ideia, ele, pra ser sincero. Mas nunca cheguei a pedir dica, não, por enquanto. Mas se eu pedir, eu acho que ele, ele, ele daria, ele daria tranquilo. Pô, oh, ele pode pedir dica também, né, já que ele não tá muito acostumado com o solo aqui. Ou, de repente, ele perguntar o que, que o Viego faz, como é que funciona. Porque, por um lado, tem o peso de, putz, eu tô no mesmo time que o BRTT, revezando posição com o BRTT. Mas, por outro lado, pode ser uma coisa muito icônica se, por exemplo, você substituir é, o BRTT, né, é uma... é. É, é aquilo, né? É a, a tocha vai ser passada, né? Então, espero é estar apto pra isso. Ace! Nossa, a pergunta do Ace é sobre, sobre build. Bom, às <risos> vezes acontece isso no pode sinto muito, Ace. <risos> Com esse buff no Recarim Corruptor Divino, você acha que ele pode voltar aparecendo com como um Bruiser ao invés de um tanque Acho bem difícil, porque os champions que estão no meta atualmente são muito fortes contra ele. Volibear, Rumble, tem muito champion ranges também, que estão entrando no meta devido ao meta. Tem muito counter de Rumble, e consequentemente os counters de Rumble são counters de Recarim também. Kindred, Nidalee, próprio Morgana, então acho que o único trunfo do Recarim é muito provavelmente que ele só vai funcionar contra champion, contra a P. eu acho que contra a Rumble e contra a Morgana ele pode funcionar com essa build, mas contra os outros champions eu diria. Eu diria que não, porque ele cai muito mid game e aí fica meio complicado de lutar. Organa, rola ainda? Rola, rola, muito bom. O clear, o clear dela tá muito rápido. Se ela começa na parte do Blue lá, ela sozinha, ela clina até 3 e 15, level 4 ainda tá no rio. Já acontece o Scuttle, dá pra trocar umas porradas. Como é que você faz? Quando você começa no blue, você faz os golems antes de ir pro caranguejo ou vai direto? Geralmente, quando você começa blue, na maioria dos jungles, você sempre clina mais rápido, certo? Hum. Se eu não me engano, acho que na todos os jungles, você clina mais rápido na parte hum. do blue, que, são, que é o... são três campos fáceis de fazer. Você vê a três mais rápido e, consequentemente, cria na parte de cima mais rápido também. Seria a parte da galinha, a red. Eu, geralmente, faço o quê? Eu faço o blue e o gronk ao mesmo tempo, né? Que começa solo, sem niche. Aí eu faço o lobo. Aí eu faço a galinha, junto com o red também, e depois eu smite o golem. Daí eu entro no Rio sem smite, mas muito provavelmente eu vou estar level 4 no Rio 3 e 15, e o jungle inimigo não. Então eu vou ganhar por questão de level advantage mesmo. Pedindo dica, porque às vezes a gente cai autofil na jungle, eu nunca sei o que, que eu faço, porque eu tô fazendo o golem e começa a ficar amarelinho o negocinho do caranguejo, eu me desespero, não sei o que eu faço. 10 <risos> segundos, hein, Cami. O clã tá amarelinho. 10 segundos é, pra é ser o é. campo. É. é desesperador. Quando você perde o caranguejo, você já perdeu o jogo. <risos> é muito louco. Pergunta pro, pro Delta do K-code. Academy é o local das lutas mais doidas, nos locais mais improváveis. Acha que o metabot vai ser suporte de iniciação, como por exemplo... E aí eu tô só lendo uh -huh. o que tá escrito aqui. Como por exemplo, Darius... Nossa! Não, né? Nossa! <risos> Acredito Caraca. que o máximo assim que dá pra jogar de Darius é se você tiver uma cena que você faz como se fosse... Cena TK e tem que ser matchups muito específicas. Acredito que dá pra jogar se você conseguir alguma matchup melee contra Darius. Acho bem difícil de encaixar no competitivo. O outro time tem que ter uma compra com muitos melees... Se tiver muito CC já fica um pouco chato. E Pyke? O que, é que você acha Pike, de Pyke? Eu gostava muito do boneco, só que atualmente ele tá muito... Não sei se fraco é a palavra, mas acho que ele não tá muito bom pra usar no competitivo. Pelo fato dele não escalar com HP, ele fica muito squishy. E todo mundo no jogo tá com assim, muito dano. Então se tu der um passinho errado, tu acaba tomando cal, ficando muito low. E é muito bonito. O pessoal tem essa, essa concepção de que o Pyke, ele... O que acontece na solo kill, especialmente em elo mais baixo, é que ele vai sair ultando todo mundo e tá pentakill todo jogo. Ou porque vê Pyke no Aram, mas gente, competitivo isso não vai acontecer. Sim. Porque é muito fácil parar o pai O Pyke tem um problema grave. Se alguém do outro time decide gastar flash ou cronômetro pra ele não conseguir resetar, Cabo. acabou o campeão, ele não faz mais nada. Também elo mais baixo ele consegue ficar muito forte porque a ult dele é muito broken. Porque você meio que triplica o gold. Você ganha um gold da kill, você ganha mais um gold pra você e você manda um gold pra um amigo. Então tipo, em vez de você ganhar 300, você Sim. ganha 900. E como tem muita kill, muito disparado pelo mapa, ele acaba pegando muito gold, muito item, aí ele fica tipo um monstro. Pergunta para o Black, pergunta do Marcos. Você se sentiu mal por não ter tido tanto espaço no último split? E como você se sente agora que pode mostrar seu potencial como player? Se sente pressionado ou motivado? Cara, não, eu não digo que eu, que eu me senti mal, porque eu tinha o Goku lá pra, pra aprender. E tipo, ele é um midlaner muito experiente, que já ganhou... Ganhou muita coisa, já ganhou CBLOL, já jogou contra o Showmaker. Eu vi como uma oportunidade também de, de aprender mesmo. Tipo, obviamente que eu queria ter jogado e tal, eu queria ter, ter ganhado o split jogando. Mas às vezes a, a vida não acontece do jeito que a gente quer, a gente tem que aproveitar, tipo, como dá. Qual era o resto mesmo? Se você se sente agora motivado ou pressionado pra mostrar o seu potencial. Motivado, motivado, 100%. 100% motivado. Eu, eu, eu, eu... O Gia mago sentiu a motivação. <risos> sentiu. Mas eu, pra ser sincero, eu, eu sinto que aquele, aquele jogo foi muito fácil de jogar. Os nossos coaches deram um draft muito bom pra gente. Foi, tipo, dando total, total mérito pra eles. Foi, foi realmente bem fácil de jogar com o que eles deram, deram pra gente, sabe? Então, então sei lá, 70% do game eu, eu sinto que foi, foi, foi por causa deles, né? Pergunta para o Sky Bart, do... Paradise is my soul. Você é o nome com mais experiência no time. O que vem achando do nível dos times do Academy baseado na primeira semana e nas screens? Gente que são mais promissores do que as antigas promessas que surgiam ou não? Uh, eu não sei dizer muito bem sobre o nível do Academy. Eu acho que tem, como o split passado, tem alguns times que estão, não diria nível semelhó, mas, assim, quase lá. Tem jogadores que, que poderiam estar jogando lá e, e o resto é meio que nivelado, assim. Não acho que tenha, tipo, uma grande disparidade entre os outros. Acho que tem uns três times, tipo, um e outros dois, Dois, tipo, além da gente Que tem jogadores que podem jogar CBLOL E como é que era essa pergunta também? Vou perguntar aqui aí. Ah, se você sente que eles são mais promissores Mas eu vou reformular então essa pergunta Você acha que o topo da Academy seria melhor Do que os últimos do CBLOL? Eu acho que sim, porque Quer dizer, pode ser uma, uma via de duas Como é que você diz? É, uma faca de dois faca de golpes Até gomes? porque, tipo assim <risos> O, os jogadores, eles podem ir muito bem, porque eles podem ter mais vontade, etc, tipo, primeira vez eles jogando no CBLOL, e eles podem ser jogadores melhores também, só que se eles começarem a perder, pode ter um efeito reverso, assim, no, no mental deles, é, eu acho que é isso. Eu senti no primeiro jogo de vocês, eu sei que o draft ajudou bastante, como o Black falou, mas, mas mesmo o draft ajudando, foi um jogo bastante clean ali, em nenhum momento pareceu que o jogo tava fora de controle, e isso é uma coisa que é positiva, porque às vezes no CBLOL a gente vê alguns times ganhando, mas você fica com aquela pulguinha, tipo, putz, vai ter um comeback aqui a qualquer momento que Alguém vai fazer uma besteira. Pensa em jogar de uma maneira onde a gente não dá brecha pro, pro time inimigo, é uma coisa que a gente gosta de fazer. É uma coisa que a gente faz nos treinos e, e leva pro, pro jogo também. E tem time CBLOL que não fazem isso. E a gente também tem muito a agradecer ao ZERO. E acompanhou bastante dos nossos treinos, né, quando ele tava de folga ainda. E ensinou muita coisa muito importante pra gente. O Jiro, o coreano? Sim, o coreano. Sim. Ah, vocês conversaram sim, sim. com ele? Ele é incrível. Sim, né? é muito ele bom. é uma incrível. pessoa maravilhosa. E, tipo, o Mas... que ele sabe de do LOL é bizarro, bizarro. É, ele ajudou a gente bastante. Sim. Mas em relação a isso, tipo... Eu acho que é, por a gente jogar desse jeito, eu acho a gente melhor que, por exemplo, parte baixo da tabela do CBLO, nosso time do Acado. Black, pergunta do Gups pra você. Qual é a sensação de ser o primeiro a jogar contra o Jamago, que é uma das maiores promessas que o LOL brasileiro já teve, e ainda ganhar dele. É, cara. Ganhar é né? <risos> é legal. Né? <risos> é legal. Eu, pra, pra ser sincero, eu tava. Eu tava um pouco, um pouco nervoso. Um pouco, na, nervoso não é bem a palavra, eu tava bem ansioso pra jogar o jogo. Então, tipo, antes de entrar no. no no, em Summer Wift mesmo Eu ficava pensando Putz, como será que ele vai jogar além? Tipo, será que ele vai ser melhor do que, do que a maioria dos jogadores Que eu joguei contra e tal? Ele vai fazer mais coisa? Ele vai ser mais proativo? Pra ser sincero, tipo Eu sinto que eu, que eu não dei muita janela Pra ele fazer essas coisas, sabe? Eu joguei, joguei direitinho e, e tipo, nenhum jogador faz mágica, sabe? Nenhum jogador faz o que não dá pra fazer Eu sinto que a gente jogou bem E não, não, não, não deu essas brechas Pra ele fazer pra ele fazer o que ele queria Até por questão de inexperiência dele ali Pô, eu acho que ele perdeu aquele 1v1 Jogando mal a matchup Talvez ele não tivesse tanta experiência é. Sim. Nisso, porque na solo kill geralmente teria o jungler já gankando ali nível 3 pra ele e tudo mais, então ele poderia meter o louco, sim, sim. mas o, o pessoal, é, é que o jamago é um exemplo engraçado, tipo, o jamago é muito bom com certeza na solo kill, ele é um player Mecanicamente ele joga absurdamente bem, muito. muito mas ele bem. não teve essa experiência de competitivo que o Black tem, então teria que ser o contrário a essa pergunta, o Gian teria que estar tá nervoso em jogar contra o Black, porque por não ter essas noções de conceitos que o, que o Sky Barty falou que vocês trabalham e tudo mais, é, é, é meio que jogar no escuro, tudo bem, é um cara que tem uma mecânica muito apurada, mas... E daí? Mecânica não, não, não ganha jogo sozinha. Você tem que ter um ah. conhecimento do jogo bom pra conseguir, tipo, aplicar essa mecânica no, nos lugares que ela precisa ser aplicada. Ah, tem uma pergunta de Champion pro SkyBart também, não foi só Talvez. por isso. Por que a gente não vê pop no competitivo? Ah. <risos> Os champs que estão é, muito populares no meta são meio que não é que são bons contra ela porque ela, na minha opinião ela não tem matchups tão ruins a não ser que você pegue um Darius ou uma coisa do tipo assim que é realmente é bem ruim só que os champions que, que que ela joga contra por exemplo Israel chato jogar de pop contra Israel você jogou de pop contra Israel é muito ruim Jinx é chato jogar de, de pop contra Jinx porque ela tem muita range é difícil entrar precisa de um flanco e champions assim são que são populares tão populares no meta é, fazem com que a pop caia de prioridade ela é muito bom contra ela sei lá champions que tem a 10 por exemplo, o Lissim, só que o Lisin tem uma lane muito boa contra ela. Então até onde vale a pena essa pop aí. Cenários específicos eu acho que dá pra pegar, mas é, eu acho que ela tem certos problemas. Bom, a partir de agora as perguntas vão ser pra todos. Normalmente, eu começo as respostas de cima pra baixo, top, jungle e tudo mais. Mas aqui, vai falar quem quiser falar primeiro, porque eu quero sentir quem fala mais. Então, pergunta do Danilo. No jogo contra o Flamengo, a ideia de banir Queen foi realmente pra beitar o Forte pick de Renekton e Inter, dois power picks fortíssimos na volta? Ah, eu posso falar <risos> dessa, hein? Vai. Eu vou falar o porquê que a gente essa Queen. Eu tava jogando em house, infelizmente, grandíssimo já. No Nintendo House e ele pegou Queen, flex, né? E eu sou amigo do Ball, sei que gosta muito de jogar em Counter pick Eu cheguei no meu coach e falei, esses caras querem flexar Queen, que a gente vai fazer? Aí ah, ele falou, a gente bane Queen deixa dar o pick e deixa ele for pique. Se é eles né? não pegam, a gente precisa pedir o que aconteceu. É, é. O interessante Exatamente. do ban também é que a gente Só tinha dois bans contra eles Então o terceiro ban nosso era meio que open Quando veio a Queen, meio que caiu Tipo, igual uma luva pra gente Porque a gente não tinha mais ban, e falou, ah, se a gente tirar a Queen Aqui, eles vão entrar numa situação muito ruim e se eles não pegaram o Renek, a gente vai pegar Então, tipo, a gente meio que forçou eles a pegarem E deu uma volta muito boa pra gente, isso que foi O varus e, e o Rumble é, e, também, e também a gente tinha o Jacezinho do Skibas, né Pra jogar, É, é o Jace, né esse Jacezinho é. esse Jacezinho é embaçado, tá, é difícil é O scaling hardcore, né, ele voltou de gota e <risos> Nada bubo, né? Pergunta mais importante aqui do Major Matheus. Essa eu vou começar pelo top e descendo. Qual o anime preferido de vocês? Mas eu acho que o que eu mais gostei de assistir foi, eu achei tipo, a plot era melhor, foi Code Geass. O meu é One Piece. Ó. Oh. Bem fácil essa. Mas o meu top 2 é Code Geass. Tô aí com o também. É Sim. sério? É, é, é, muito é muito bom, você viu? Viu? Eu assisti a primeira parte, a segunda. É que eu não Nossa, sou muito, é muito fã de, de Anime nem, de tudo Não, robôs nem eu. Grande, eu, eu fiquei fã, uh -huh. fiquei fã pela não. história, tipo, a, do início até o final. Sim, é pela principal, É, muito, é muito bem, tipo, planejado e os arcos são muito bons também. Eu sinto isso com, com Full Metal. Véio. Full Metal eu é acho, é muito, bom, acho bom. muito pica, tipo, do, do, do início ao fim, tá ligado? Fullmetal é muito fechadinho, né? Tem início, meio e fim E todas as partes são sólidas Não tem aquela parte que fica Putz, vai começar aquele arco chato, não Nossa, tem uns arcos suportáveis Mas acho é. que, tipo, o meu anime preferido... É um anime que não tem muita história, tá ligado? É o One Punch Man. One Punch Man eu acho um anime muito divertido de assistir, sabe? Tipo, sempre que eu paro pra ver, assim, eu, eu me divirto, eu não preciso pensar muito, sabe? Eu sou um pouquinho mais saudosista, tipo, é que eu sempre mudo. Pra mim, o meu anime preferido atualmente é Saki Kossuo no Sai é, é de comédia, tipo, é muito engraçado, muito divertido, sempre me deixa muito bem. Tô assistindo pela terceira vez já, de novo. Mas, tipo assim, se for voltar mesmo na raiz, o anime que, que eu mais amei, assim, é, foi Bleach. Pra mim foi... Ao que marcou minha, minha infância, sabe? Já percebemos, então, que o Ace tem bom gosto. <risos> não, não é? eu, drope, eu, eu dropei Bleach no eu, então. né? tipo, eu comecei a assistir bleach quando eu era muito novo, também Cê tinha, é? sei lá, 11 anos. É, então eu assisti, eu assisti tudo, tá ligado? Mas tipo, hoje em dia eu olho para trás e falei, pô, que anime lixo, não, mas eu é, me diverti muito assistindo, é, tá ligado? Aí vocês tá. estão me amassando, em primeiro lugar. Vocês estão me amassando. tá amassando <risos> meu gosto. Não sei como falar, tipo, eu não tô em casa nessa conversa, porque é. Desses todos que você falou, todo mundo falou, eu não assisti nenhum, que eu não assisto muito, mas tipo assim, o anime que eu mais gosto é basicamente o último que eu vi. Porque eu começo a ver e falo, cara, esse aqui é muito bom, aí eu não paro. Tipo, o último foi o Demon Slayer, acho que é Kimetsu no Yaba. É muito bom pra mim, tipo, o último que eu vi, eu falei, caralho, esse é o melhor que eu já vi. Só que se eu pegar um pra ver e gostar, ele vai virar o meu preferido. Vai saber ver One Piece, que você <risos> vai treinar muito. Vai ser seu preferido para sempre. <risos> <risos> Esse foi o nosso P. Academy Responde. Ah, não. não acredito. Ah. <risos> Esperamos que vocês tenham gostado. Como sempre, não esqueçam de deixar o like, curtir, compartilhar. E nós nos vemos na próxima semana. Grande abraço.